Beautiful people, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Eu me chamo Rebeca, atualmente eu moro em Boston E estou gravidinha de 25 semanas do meu primeiro baby Estou a caminho de um compromisso agora Eu já já volto pra compartilhar com vocês eu quero compartilhar com vocês como está sendo a minha gestação nesses primeiros dois trimestres, não só apenas como eu estou me sentindo, mas como é o sistema de saúde daqui, que é um pouco diferente de como funciona no Brasil. E eu vou levar vocês para dividir um pouquinho de como vai ser o meu dia. Eu acho muito legal poder registrar esses momentos, né? Não é uma lembrança, eu estou vivendo essa fase ainda. E poder compartilhar com outras mamães, né? Como foi a gestação de vocês e como Sendo a minha até essa troca eu acho muito legal então por favor vamos interagir nos comentários fazer essa troca para mim é muito gostoso ler cada um dos comentários de vocês. Hi, I would like a tall caramel macchiato, please. favor right? Can I help? Obrigada Vocês piscaram e eu já estou aqui. Na academia me exercitando, porque a minha meta é fazer exercício até o último dessa gravidez, né? Quanto mais condicionamento, mais rápido eu vou colocar essa criança pra fora. Quando chegar a hora, né, meu filho? Fica aqui no forinho, tá tendo aí De camomila, porque eu já bati a minha cota do dia de tomar café. E agora eu quero compartilhar com vocês como tá sendo os primeiros seis meses da minha gestação. Primeiro eu vou compartilhar como funciona o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos. Aqui você só consegue marcar a sua primeira consulta com a obstetra quando você tá com 12 semanas. Então é um grande espaço de tempo que você fica sem notícias. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava usando o aplicativo. Que acompanha o seu ciclo Através do meu celular Então eu sabia mais ou menos quando tinha sido A minha última menstruação No mês que eu engravidei Eu não tava sendo muito precisa Com as informações que eu tava colocando ali Eu tava um pouco desligada Então eu ficava na dúvida assim, de exatamente quantas semanas Eu estava para conseguir marcar a minha consulta Aí o que eu fiz? Eu marquei uma consulta num escritório, num consultório particular Que é só para ultrassom Eles não, não é médico, é só uma nurse, uma enfermeira Que vai estar tá lá para fazer ultrassom Então ela não faz nenhum diagnóstico, não faz nada Ela vai lá e faz ultrassom Você escuta o heartbeat, né, o batimento cardíaco E vê aquele ultrassom Todo mundo tá acostumado, aquele branco e preto E eu marquei esse no particular porque os médicos aqui eles não iriam te atender antes das 12 semanas. E isso gera muita ansiedade, porque os primeiros três meses, ninguém vê que você tá grávida, né? Não muda tanto assim. Só que vem várias dúvidas na sua cabeça por conta da, da fragilidade que é ter um bebezinho, né? Ele é tão pequenininho, você não sabe se você pode continuar fazendo os exercícios que você fazia, se você tem que parar, se você tem que parar de comer certas coisas. Por mais que você olhe na internet, não tem nada que se compare a você conversar com o um médico, né? Quando eu fiz essa consulta no particular, eu tava de exatamente seis semanas. E eu achei que eu já tava de oito. Então, isso fez eu ter uma noção de quando eu conseguiria ter a minha primeira consulta. E até a minha primeira consulta, foram seis semanas de muita ansiedade. Assim, de muito. Será que tá tudo bem? Não tem como você saber se tá tudo certo ou não. Na minha primeira consulta, eu tava com 11 semanas. E daí eles fizeram um batalhão de exames de sangue. Eles fizeram exames de tudo. E também fizeram um exame de sangue pra descobrir o sexo. Obviamente, você tem. Obviamente, eles te dão a opção se você quer saber ou não, mas é, eu tive, eu tava muito curiosa, não aguentava mais de, de curiosidade de saber o sexo, em especial por ser o primeiro baby. Levaram aproximadamente umas duas semanas para receber esse exame. E a princípio eu tava querendo fazer um gender review né, que é aquele que é o chá revelação. Só que quando nós estávamos indo pro meu, Pra minha segunda consulta, que foi exatamente um mês depois, então com 16 semanas aproximadamente, é, para fazer ultrassom para ver o bebê, eu recebi o meu e-mail, a resposta quando eu tava dentro do carro, eu não resisti. Na minha cabeça, eu tentava conversar comigo mesma. Falando assim, não, olha o resultado, mas não tem nenhuma reação. Não chora, não grita. E faz uma surpresa pro meu amor, né? O Alexandre, que ele tava querendo essa, essa surpresa. Acabou que na hora que eu cliquei e apareceu, It's a boy, é um menino? Não aguentei. Eu comecei a gritar, é o menino, é o menino, é o menino. Essa foi a surpresa que eu fiz pra ele. Eu falei pra ele que o próximo bebê eu prometo que eu vou fazer um chá revelação pra que ele tenha a surpresa que ele tanto queria. Eu realmente não sei como tem mães que optam em descobrir o sexo na hora do parto. E aqui nos Estados Unidos, a maior parte das consultas que você tem é, num hospital são com a própria enfermeira, com a nurse. Você nem chega a ver a médica. Eles vão medir a tua pressão, vão te pesar, vão fazer alguma pergunta se você tá se sentindo bem e tudo mais. Te passar algumas observações, dependendo da semana que você está. Mas você basicamente vê muito pouco a médica, sabe? E diferentemente do Brasil também, aqui a médica que te acompanha durante a gravidez Não necessariamente vai ser a médica Que vai fazer o parto, porque aqui vai ser a plantonista Não tem como você escolher né Não tem nem essa opção de você pagar mais Pra que a médica que te acompanhou Esteja lá na hora do parto É um tanto quanto diferente, essa parte é um pouco complicada Porque querendo ou não você desenvolve um relacionamento né, Com a sua médica e naquele momento tão delicado Vai aparecer um médico que você nunca Viu na sua frente, mas graças a Deus Nós temos aqui um dos melhores Hospitais do mundo né e Depois disso eu tive a consulta né, com a Nurse novamente. No mês passado, com 18 a 22 semanas, eles fazem o ultrassom, que é aquele ultrassom mais demorado. que no Brasil, se não me engano, o ultrassom que é feito com cinco meses é chamado morfológico. É aquele que até 3D você consegue ver vários detalhezinhos do baby. Aqui não. Aqui é aquele branco e preto, mas ele realmente demora mais tempo. Ele é um ultrassom que leva geralmente uma hora e meia, porque eles medem todos os ossinhos, a circunferência da cabeça. Eles veem coraçãozinho O fluxo de sangue, tamanho da placenta Todas essas coisas são medidas Então, para mim, eu podia ir toda semana Fazer ultração, porque não tem coisa mais gostosa Do que fazer ultração e ver o seu bebê Descobrir mais sobre o seu bebê Agora, com seis meses Que eu entrei no sexto mês, eu tive mais uma consulta Mas, de novo, não via a, a médica Eu vi somente a enfermeira Agora, por exemplo, que eu tô sentindo o bebê mexer bastante Ela disse que não é para eu contar Os movimentos, que eu ainda não estou Nessa fase, mas que Eu preciso acompanhar que o bebê esteja mexendo Todos os dias ela, a, cada, a cada nova visita ela vai dando novas instruções A minha próxima visita Que deve ser com sete meses Daqui a um mês, vai ser pra fazer O exame do diabetes Gestacional, se eu não me engano Então foi isso, eu tive Quatro ou cinco visitas no hospital Até hoje, estando de seis meses E deixe nos comentários como é no Brasil Eu acho que no Brasil você tem Ultrassom todos os meses Isso. É... Ah, eu queria que fosse assim, também sabe, mas infelizmente é diferente. Como a minha primeira consulta foi só com 11 semanas, as minhas primeiras semanas de gestação até a semana. Sete, oitava semana Eu não tinha nenhum sintoma, eu não sentia Nada, muito tranquila Teve uma pequena queda de Energia, mas eu tentava sempre Me forçar e me manter ativa, indo na academia Como vocês me viram indo hoje, né A partir da sétima semana eu comecei a sentir enjoos de manhã, e isso era aquele enjoo assim, de se sentir como se eu estivesse Dentro de um barco, nas duas primeiras horas Quando eu acordava, e eu percebi Que isso aumentava bastante, porque Antes da gestação, eu tinha O hábito de acordar e tomar bastante água em jejum, né? uma garrafinha de água e eu fazendo isso na, na a partir da sétima semana não funcionou eu me sentia muito enjoada, quando eu comia passava, só que eu, eu ficava com dificuldade de comer porque eu tinha medo de vomitar e isso durou umas 10 semanas então até então, até 17 semanas eu ainda estava sentindo esse esse enjoo de manhã, mas de resto teve uma queda na energia mas continuei seguindo em frente comecei a sentir meu baby mexer por volta de 17 16 semanas e e depois de 20 semanas, realmente a, a força, a intensidade do movimento mudou totalmente. Agora eu tô aqui, mas eu tenho que me esticar aqui, porque o bebezinho tá falando assim, mãe, essa posição aí não tá boa pra mim, não. Mas mais a minha gestação tá sendo muito tranquila, graças a Deus. Não estou tendo muito cravings, quem está tendo os desejos, é o meu marido, eu falei para ele, pode continuar com os desejos para você, tá, já não basta, eu carrego o baby, você carrega os desejos, tá muito tranquilo, sabe, mas eu só tenho que agradecer a Deus pelo privilégio de estar vivendo esse momento e por estar tendo uma gestação tão, tão tranquila. Eu acho que a única coisa agora que eu estou me adaptando é como eu sempre tinha o hábito de dormir de bruxo, né, de barriga para baixo, agora tem que dormir de barriga para cima, Tá sendo um pouco desafiador, mas, nossa, eu não posso nem reclamar, sabe? É uma coisa... A cada movimento que ele faz, vale, to... vale a pena passar pelos desconfortos da noite, sabe? Eu quero saber como que foi a gravidez de vocês, vocês que já tiveram bebês ou que vocês estão esperando também. Como que foi a gravidez de vocês? Compartilhem comigo aqui nos comentários.